Faremos essa oração em áudio e deixaremos ela em texto aqui na descrição do vídeo. Pai nosso, Criador que estás nas flores, no canto dos pássaros, nos átomos, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso, que estás em mim, que estás em todas as dimensões, em todos os seres em evolução no Universo, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom e justo e gracioso o teu reino de paz e justiça fé e caridade luz e amor está em mim minhas ofensas os meus erros as minhas faltas e até a frieza de meu coração são dissolvidos pelo seu amor e assim eu perdoo aqueles que me ofendem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Enfrentarei as tentações e se eu errar, tudo não passará de uma lição. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Estou livre de toda a dor de toda mágoa e de toda desilusão, porque todos nós estamos em ti. Gratidão por mais esta lição, que assim seja, assim é.